E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E pra quebrar toda a nossa sequência de vídeo, né, porque o vídeo já tava até pronto, mas a gente resolveu colocar esse vídeo no lugar, porque ontem saiu uma excelente notícia para quem usa full, pra quem quer usar, e pra quem tava pensando em usar, agora é o Checkmate pra você aproveitar até 2020. Então fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de eu falar dessa novidade do Full, vou falar pra você, se inscreve aqui no canal, tá certo? Ativa o seu sininho, segue a gente no Instagram, porque essa notícia, por exemplo, eu postei ontem no Instagram. Então se você não tá lá, você tá perdendo tempo e se você não ativar o sininho, você não vai ficar sabendo de notícias que saem em primeira mão, beleza? Então vamos lá, eu tô com a ajuda aqui do tablet, né, do meu super tablet pra gente poder... Falar das novidades do Ful, tá certo? Há um pouco tempo atrás, né, vamos falar assim, o Ful mudou algumas coisas e em dois encontros que foram feitos na América Cidade, o André Santos passou algumas novidades pra gente que realmente estão se concretizando em um curtíssimo espaço de tempo, então eu acredito que o resto também vai acontecer de forma muito positiva, tá certo? É, o Full não necessita mais, isso já saiu faz um tempinho, tá? Não necessita mais de filial para quem é de São Paulo. Isso se dá por uma portaria que permite que você simplesmente transfira os seus produtos para o centro de distribuição do Full, beleza? O CD de Cajamar foi inaugurado, então agora a gente tem dois CDs do Fulfilmit do Mercado Livre. Louveira e Cajamar, tá certo? E agora uma super novidade para a gente, tá? Eu vou ler sempre. Tá? para não esquecer de nada. tá Quanto mais você envia, então, mais você vai ter desconto e mais benefícios você vai ganhar no Fulfillment, tá certo? O Full quer estimular cada vez mais que você tenha vendas naquele canal. Eu, inclusive, tirei todos os itens da minha conta já faz um bom tempo e a gente só trabalha com o Fulfillment na conta que a gente trabalha com o Fulfillment, mandando os kits e mantendo os itens que mais vendem. E isso agora vem mais ainda ter sentido para dentro da nossa operação. Por quê? Porque o Full vai aumentar, tá certo? A taxa de desconto no seu frete grátis. Como é que isso vai funcionar? tá? Você vai continuar tendo seus 50% de benefício, por exemplo, nos fretes acima de 120 reais, tá certo? Então você vai ter lá, pô, chegou em 120, tem que dar o frete grátis. Ah, o frete é 40, então agora o frete é 20. Legal. E se você. Se você, tá certo? Fizer pelo menos 50% das suas vendas que tem Mercado Envios através de produtos e anúncios que estão no Mercado Envios sul você vai ativar um outro benefício, que é 40% de desconto, tá? De cashback, de devolução sobre os fretes pagos. Então, por exemplo, Ale, fiz lá sem vendas, 51 vendas foi do Fulfillment. Vou usar essa conta bem simples, tá, galera? Pega a calculadora aí e manda a bala nas suas vendas, Tá? É, e depois eu vou falar que isso vai facilitar, tem lá um dúvidas frequentes aqui no final. Mas, se você fizer isso, você no mês seguinte vai receber um cashback de 40% dos fretes que você pagou, que foram acima de 120. Então esse frete, por exemplo, que eu paguei lá 20 mango do frete, tá certo? Eu receberia 40% desse valor que eu paguei de volta. Então com isso eu diminuiria muito, muito, muito frete aumentando a minha margem, tá bom? Lógico, mas isso está atrelado a você fazer pelo menos 50% das suas vendas através do Fulfillment. O que o Mercado Livre quer com isso? É que você mande cada vez mais produtos para lá. E eu acredito também que, com o tempo, novas mudanças para facilitar o envio de kits e de múltiplos anúncios, etc., também devem estar no roadmap aí. A gente deve ter novidades sobre isso para poder facilitar cada vez mais a você trabalhar com o Fulfillment. Tá? Ele continua tendo a sua armazenagem gratuita. Então, não muda nada para você. Lembrando que as quantidades sempre são limitadas a anúncios com histórico. Então, dê preferência para anúncios que já tem venda e piriri. Pororó poruru. E se você quiser ficar sabendo mais, fica ligado no canal que a gente tem uma surpresa pra você no dia 26 de junho. Mas eu não vou contar agora ainda, porque não é a hora, então você vai ter que ficar ligado, senão você não vai saber a surpresa, tá bom? É... e aí eles mostraram como é que vai aparecer. Eu vou deixar a tela aqui embaixo mas vai ser um quadradinho bem bonitinho, bem facinho aí pra gente identificar, tá certo? E depois eu vou ler o dúvida Frequentes, segurei um pouquinho, tá? Fica aí, fica aí comigo, pô, não vai embora não, vai, eu tô parando a noite agora pra gravar a novidade. É, aí aqui você tem o um anúncio prêmio pelo custo do clássico, o que, que eles vão fazer? Em anúncios acima de 250 reais, automaticamente todos os seus anúncios que tiver no Fulfillment vão passar a ser prêmio. E aí o... Mercado Livre vai cobrar de você 11% de taxa ao invés de 16%. Somado ao desconto do frete em produtos ali, eu acredito que isso vai chegar muito próximo, dependendo do seu ticket, a quase 10% de aumento na sua lucratividade. Isso iguala um pouquinho a nossa situação, que a gente sempre falou, pô, mas eu tenho que mandar 100% com nota? Tem aquele carinha que não manda? Tem aquele tiozinho? Além da gente ter um bom posicionamento, da gente ter um armazenamento grátis, a gente não ter o custo de embalagem, então agora isso volta à tona tá certo? Continuando aqui, né? Então, vou ter lá o desconto, isso aqui, só isso aqui já é um desconto que vale muito, né? Você vai oferecer um parcelamento sem juros pra galera que tá lá, pra quem quer comprar o teu produto, aumentar a chance dele comprar e ainda aumentar a exposição. Lembra que o prêmio expõe mais do que o clássico? Cara, eu tô achando essa novidade muito boa, viu? Por isso que eu tô empolgado mesmo, e a gente até fala às vezes, ah, não tem novidade boa, e agora realmente as coisas estão ficando legais, isso aqui eu gostei demais, tá? É, como eu faço para manter o benefício? Então eles colocaram aqui, ó, tem um dúvidas frequentes que você vai ler, mas para você manter o benefício automaticamente, se você não fizer 50% das suas vendas através do Fulfillment, o que tem mercado envios, beleza? Seus envios, que são mercado envios, tem que ser feito pelo menos 50% pelo Fulfillment. Se isso não acontecer, você não ganha o benefício. E como que você vai acompanhar isso? A partir de julho agora, vai ter um painel que vai te falar como que você Tá? E aí você vai ser estimulado cada vez mais a mandar produtos para lá e até mesmo realizar promoções com esses produtos que estão no Full para poder bater e ativar esse benefício. Eu acredito que se hoje você tinha uma margem que sustenta a sua empresa e você repassar isso, vai ser sensacional. Eu sou da época que o frete grátis era grátis mesmo, a 120 no Full e eu te falo, dava para a gente brigar demais porque eu ficava em torno de 20% mais barato que meus concorrentes. Com isso aqui, Vai ficar uma briga muito boa, porque frete não tem segredo. Pode ser sem nota ou com nota, ele vai estar tá pagando esse frete, o carinha lá do outro lado. Então, se liga aí, tá certo? E como que eu sei, mais 50%? Beleza? Vai entrar o um negocinho ali. O que, que acontece se não tiver 50%? Você não recebe benefício no mês seguinte, e aí você corre atrás pra reativar o benefício. Não é uma vez que você perdeu, você nunca ganha. O que eles deixaram claro aqui, tá certo? Eu tô gravando esse vinho, esse, esse vinho, ó. Não, esse vídeo em junho tá certo? Eles falaram que por dois meses o benefício de 40% vai ser garantido. Então acelera o teu negócio, começa a olhar para o full com carinho aí, planeja direito essa reposição para você ter as vendas pelo full, tá certo? Aí aqui ele colocou como que são calculados, beleza, e quem tem esse benefício? Mercado Líderes, obviamente, então são PJs que já, que já possuem a condição de Mercado Líderes, tá? Já informaram seu CNPJ, lógico, porque senão não estariam no full, consequentemente emitem 100% de nota. E lojas oficiais que vendem com o full. Então, quem não vende com o full não vai ter esse benefício, tá? Todos os links para você se inscrever no full está aqui embaixo. Eu vou deixar para você o e-mail aqui do comercial, tá? Do Mercado Envios. O Andrezinho falou para mandar e-mail direto para ele. Então, se inscreve no link aqui embaixo do full e manda um e-mail para o Andrezinho falando: Andrezinho, me ativa. Ativa nós. Você pode botar lá que aí ele vai ativar a galera no full e também o link para ver todas essas informações, você lê, relê, interpretar da forma que você quer, aí se você quer ler direito, quer ter mais visão sobre o seu negócio. Faça as contas, mas uma coisa eu já falo há muito tempo, e isso eu nunca mudei a minha opinião, que o full é uma grande saída dentro do mercado livre. O full é um grande negócio. O Fulfillment, de maneira geral, para cada um dos negócios é extremamente importante. Eu estou tendo tempo para viver um pouquinho mais e cuidar dos meus outros negócios graças ao Fulfillment, tá certo? Então, toda a minha operação hoje está no Fulfillment, seja Mercado Livre, seja Solog, tá certo? Dando passo lá B2W, então, cara, compensa demais o Fulfillment. E o Mel vem dando passos cada vez maior para que compense ter as vendas do Mercado Livre sendo feitas pelo Fulfillment do Mercado Livre, tá bom? Então, um grande abraço pra você e até mais, deixa o seu like aí se você curtiu e o seu comentário. Valeu!